Em termos de viagens de longas distâncias, voar em um avião é a maneira mais rápida e fácil de chegar ao seu destino. O único problema é que há alguns lugares que não existem pistas de pouso adequadas ou estão disponíveis em locais de difícil acesso. Isso significa que os pilotos devem ser extremamente habilidosos para tudo correr bem. E seguindo esse tema, eu trago para vocês os top 10 aeroportos mais perigosos do mundo. O aeroporto de Lukla, no Nepal, serve como o principal aeroporto para aqueles que visitam o Monte Everest. Parte do que faz esse aeroporto ser tão difícil de pousar é sua localização perto de montanhas e o comprimento da pista, que é incrivelmente curto. Na verdade, todo o terminal é bem pequeno e quase não há luzes. Portanto, pousar em uma pista que não tem condições perfeitas é algo muito arriscado. Também não há controladores de tráfego aéreo no local, de modo que os pilotos não possuem informações precisas, aumentando a chance de acidentes. Esse também é um dos aeroportos mais altos do mundo, em relação ao nível do mar. O aeroporto da Madeira é um dos poucos do mundo onde os engenheiros desenvolveram uma plataforma para expandir o comprimento da pista. A pista de pouso fica entre penhascos íngremes e as margens do oceano. Os pilotos simplesmente não tinham espaço suficiente para pousar, e quando um projeto de expansão foi planejado, os designers viram que a única opção era construir uma série de plataformas em uma ilha artificial que se estendesse da pista atual. Mais de 180 colunas sustentam a pista, que precisa suportar um peso enorme durante os pousos. Em 2017, 3 milhões de passageiros passaram por esse aeroporto. O vídeo de uma aterrissagem no aeroporto de Courchevel viralizou no ano passado, pois ele tem uma das pistas mais curtas do mundo. São apenas 525 metros. E não é só isso. A pista pavimentada tem um declive descendente de 18,5%, o que torna o pouso ainda mais difícil. Para completar a aterrissagem que já é difícil, a pista é construída diretamente nos Alpes, onde os pilotos precisam percorrer um vale estreito para se preparar para a descida. Além disso, se as aeronaves não ganharem velocidade suficiente até o final da pista de decolagem, elas simplesmente voam para o fundo de um penhasco. Como você pode perceber, os aeroportos nas montanhas tornam-se muito difíceis de pousar devido ao terreno variante e muitas vezes pistas curtas. E o aeroporto de Tocantins não é diferente. Para que os aviões se preparem para a descida, eles devem fazer um giro rápido de 45 graus para chegar à pista que fica em um vale. Após isso, o avião rapidamente deve abaixar a sua altitude, tomando cuidado para não bater nas pedras que ficam embaixo. A grande altitude torna os voos para esta cidade um verdadeiro desafio. E aqui no top 6 temos esse aeroporto, que é provavelmente o aeroporto mais extremo do sul da Europa. Embora essa pista não seja particularmente difícil de pousar, porém um recurso de design bem interessante e diferente a torna incrivelmente perigosa. A Avenida Winston Churchill que é a principal da região, atravessa a pista do aeroporto, e sempre que um avião pousa, ela deve ser fechada por uma espécie de semáforo. Então os motoristas precisam ficar atentos, pois senão podem acabar sendo atropelados por um avião. E isso seria uma tragédia muito diferente. O aeroporto Princesa Juliana, que está localizado em San Martín, no Caribe, é talvez o mais famoso da lista, devido à sua praia pública, situada logo antes da pista. Isso resulta em rajadas violentas de vento e areia para aqueles que apreciam a água cristalina do mar. Só que para os pilotos, os visitantes são a menor preocupação. A pista é de apenas 2.179 metros de comprimento, que é muito curta considerando que os grandes aviões que pousam aqui exigem mais de 2.500 metros para garantir um pouso seguro. O aeroporto Princesa Juliana foi inicialmente construído para aviões menores, mas a indústria turística em expansão acabou trazendo os A340 e o 747, que são aviões enormes. Aparecendo em quarto lugar entre os aeroportos mais perigosos do mundo, apenas oito pilotos estão qualificados para pousar nessa pista perigosa. Esse aeroporto está cercado por picos de 5.500 metros de altura e possui uma pista de apenas 1.981 metros de comprimento, que sem dúvidas é muito pequena. Devido à rápida descida que grandes aviões precisam fazer para se aproximar da pista, muitos o classificam como o aeroporto mais perigoso do mundo. Localizada entre a planície indo-gangética ao sul e o planalto tibetano ao norte, a cordilheira abrange cinco países, o Paquistão, Índia, China, que inclui o Tibete, Nepal e Butão, e nela se situa a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest. Poucas pessoas viajam para a Antártica, o que significa que a infraestrutura do aeroporto é significativamente básica. Essa pista de aterrissagem não é particularmente curta, mas é feita de gelo liso, que pode fazer com que os aviões deslizem com muita facilidade, se a aterrissagem não for perfeita. As temperaturas por aqui estão abaixo de zero durante o ano todo, e inclusive houve um acidente com um avião C-121, que acabou saindo da pista no ano de 1970. Durante muitos meses do ano, esse local permanece no escuro continuamente e devido à falta de luzes, os pilotos são treinados para pousar usando óculos de visão noturna. O aeroporto Huancho Queen está localizado a aproximadamente 45 quilômetros ao sul de São Martinho, situado nas pequenas Antilhas, no Mar do Caribe. O local foi descoberto por Cristóvão Colombo em 13 de novembro de 1493 e é território holandês desde 1640. Com uma pista de apenas 400 metros de comprimento total, isso torna a pista desse aeroporto a mais curta pista comercial do mundo. Embora ela esteja situada em um local incrível, o aeroporto é considerado um dos mais perigosos para aterrissagem e faz com que um pouso comum se torne um desafio para os pilotos mais habilidosos. Semelhante à Antártica, os aeroportos extremos da Groenlândia estão constantemente cobertos de neve. Há apenas 1.800 metros de gelo liso, sendo essa a pista mais difícil do mundo para qualquer piloto, e com isso esse aeroporto aparece aqui no top 1 da nossa lista. O clima está constantemente torrencial, criando turbulências intensas e baixa visibilidade da pista, o que torna esse aeroporto o pior do mundo, tanto para a equipe de voo como para os passageiros. Os ventos de cisalhamento, que nada mais é que uma rápida variação da corrente de vento, afetam os cálculos dos pilotos e, juntamente com a pista coberta de gelo, atrapalham e muito o pouso. Existe também um vulcão ativo bem próximo e que constantemente entra em erupção, lançando cinza nas alturas que podem parar e até destruir os motores dos aviões. E se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e você pode deixar também a sua sugestão e compartilhe com seus amigos. Mas se você é 10, se inscreva aqui nos Melhores Top 10. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Tchau!